<laughs> Olha gente que lindo! Ai meu Deus! The best defense of the world! Thiago Silva! Woo! I'm proud for you! Welcome to Chelsea Football Club! Gente, my first time here! licença é que eu quero ver aqui, gente. É como eles vão deixar a gente entrar. Olha, gente. Okay. Ah, a Carol já boleou logo, a mulher não ia deixar a gente entrar, não, mas ela falou que era esposa do, do Thiago Silva. Aí ela deixou a gente entrar. Thank you. Thank you. Olha, olha, olha. Parou até de reclamar, né? Parou até de reclamar. Olha Alking. Inje... Olha. Ó. Esse é o manager que a gente teve que se apresentar para pegar o desconto, né? Eu já me apresentei logo, aí já sabe quem eu sou, então a gente tem desconto. A gente vai poder pegar os descontos. Aí, olha aqui as músicas an as antigas. Ó, a mochila. Gente, tô adorando. Ah, já, já estamos no segundo andar da loja. subi aqui, ó. No segundo andar. Olha. Com a a cestinha. Todo mundo com vocês tira, né? Porque ninguém é bobo. Ah, mas eu achava que ia ter mais coisa bobeirinha. Eu gosto de comprar bobeirinha. Eu gosto de comprar roupa de cama, coberta. Não tem essas coisas, não? Nossa, enorme a loja. Uefa... Lays, very good. Você nunca ganhou? Você nunca ganhou? Você nunca ganhou? Você nunca na loja, né? Agora que está loja tá aberta, a gente tem que comprar as coisinhas do Chelsea. Uhul! Uhul! Vamos para a loja. Oh, oh, oh. Olha, gente, só não gostei de saber que jogador tem só 20% de desconto. Absurdo isso. Nós tínhamos que ter o quê? 30, 35, 50 até. Só 20% eu acho muito pouco. Isso aí, ó. Se Deus quiser, Senhor, nos abençoe. Vamos em nome de Jesus. Aqui é a saída, né? Ó, ó, ó. Isso muito me apetece.